Olá a todos, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje estamos aqui com algo diferente que eu já queria fazer há algum tempo. Então, pedi aqui à minha companheira para me escrever algumas perguntas e fazer uma espécie de entrevista. Eu não, eu não sei o que é que vem dali, por isso vai ser completamente improvisado. É o que as respostas vão ser feitas na hora. E um, espero que gostem deste tipo de conteúdo. Se correr bem e se vocês quiserem comentem na, na descrição. Na descrição dos comentários. Já não tô... uh, deixem a vossa opinião aí nos comentários e sugestões de vídeos para eu gravar. E vamos dar início aqui à, à entrevista. E é isso. quando estivesse preparada. Se pudesses escolher ter um superpoder, qual é que seria esse superpoder? Acho que de todos os superpoderes, acho que escolhia a invisibilidade. Porque, não sei, há, se calhar um bocadinho por tudo o que já passei na vida, acho que escolhia a invisibilidade porque há momentos em que. Não queria ser encontrado, então ajudava nesses momentos. Então é mais para te esconderes, não para veres. Sim, Ou os era. era não. Era sempre e a sempre meu favor. Te Sim. Tens alguma palavra preferida? É uma palavra preferida. Se calhar das. Das palavras, acho que há algumas. O um, amo porque é uma palavra forte e normalmente é só dita quando realmente há esse, esse sentimento. E se calhar a palavra saudade, porque é uma palavra tão portuguesa, tão nossa e que realmente significa muito. Por isso acho que são as palavras mais fortes, e dentro dessas também desculpa, às vezes é um bocado difícil dizê-la, mas também significa bastante, são essas as três. Se tivesse que ir para uma ilha deserta, o que é que levarias contigo, assim, aquelas coisas mesmo essenciais? Eu acho que levava um caderno e uma caneta, já são duas coisas para poder escrever. Um, depois depende do objetivo. Só para estar sozinho, não é? se calhar, um livro para ler, faltam mais duas: se uma faca ou um canivete suíço. Não, um canivete suíço que é uma coisa, mas. Com várias utilidades. E, e, e uma garrafa com água. Mas de vidro. <risos> <risos> Não é aleatórias, porque se vou para uma ilha eu sempre tive aquele, aquele clichê dos filmes, de meterem as, as folhinhas na, na garrafa. Então, eu tinha água para os primeiros tempos, depois tenho o um caderno onde posso escrever, fazer um diário dos, dia, dos meus dias, e depois posso mandar mensagens através da garrafa, não sei quanto tempo demoraria a chegar até o destino, onde quer que é que fosse que chegasse, mas tudo tinha uma utilidade, e o que de nível de suíço para outras coisas. Uhum. Consegui sobreviver. Se pudesses conhecer alguém famoso, quem seria? Aquela pessoa que tu queres mesmo conhecer famosa. Vivo ou morto? <risos> <risos> não se for, também tu vivo, não né? Vivo. Se calhar dentro do YouTube, o Whindersson. Whindersson uhum. Nunes. Que é uma pessoa que já sigo basicamente Desde que ele ainda era pequeno, youtuber, e, um, e, e sigo basicamente desde que ele começou uh, o canal, e, e fui crescendo com ele também. Do que, é que nunca desistirás? De mim, sobretudo, e depois das pessoas que realmente merecem a pena, Porque são as pessoas de quem amo e que farei tudo por elas. Qual é o teu maior arrependimento? Nossa, isso há, há muitas coisas, já disse muita coisa que me arrependi, mas se calhar arrependo mais de não ter arriscado em muitas coisas, ou seja, eu sabia que gostava de fazer isto e aquilo e... Por via dos outros não, não arriscava, não, ou tinha medo de falhar e, e pensava não vou conseguir. Então acaba por não fazer as coisas. Se calhar é, é esse um dos maiores arrependimentos. Que personagem mais te representa? Pelo menos com que eu me identifico e acho que em certa parte me representam. Então posso enumerar alguns, que é o Mr. Bean, por causa de, das palhaçadas, de que está sempre a fazer piadas e a fazer os outros rirem. O Joker, por causa do seu lado mais obscuro, não é? Um, todos temos. <risos> não é o lado psicopata, mas sim é aquele lado mais. pronto, mais depressivo. Uh, o Deadpool. Também, sei lá, não sei, identifico-me. E uh, não é bem o meu personagem, mas. Fernando Pessoa. Porque. como já falamos em off. Porque, por causa da sua personalidade, ou das múltiplas personalidades que ele tinha, eu às vezes identifico-me com isso porque há dias que me sinto, sei lá, não é que eu tenha várias personalidades, mas às vezes sinto-me como tal, que a minha cabeça divaga muito, então acho que seriam essas. Se ficasses famoso, pelo que seria? Eu espero que seja pelo meu trabalho no YouTube, porque é para isso que eu, que eu estou a trabalhar e tenho tentado estes anos todos. Acho que seria por isso, por uma das paródias, ou alguma coisa que eu tenha, que eu faça ou diga, alguma das minhas ideias criativas. Qual é o trabalho que jamais aceitarias fazer? Um, pronto, não, não tenho assim mesmo um trabalho específico, uma profissão, mas acho que algo que. que fosse. algo que fosse. mexer com a vida das outras pessoas. que fosse magoar alguém ou. Não, de uma forma negativa. Sim, sim, sim. Então, é um trabalho que vai. Não, estou a falar da forma é, é. negativa, sim. Dar cabo da vida de alguém ou arruinar alguém, isso está fora de questão. Qual é que achas que é o teu maior talento? Acho que é fazer rir as pessoas. Não. Não, não importa como, mas acho que é isso é que mais valorizas na tua personalidade? Por um lado, é teimosia. Embora eu tenha o seu lado mau, não é? Porque às vezes... Temos, temos a sério, mas... A teimosia também permite que eu não... Por mais que deixe alguma coisa de lado, eu vou acabar sempre por, por fazê-lo. Nem que seja... Anos depois, uhum. ou até o fim da vida para concretizar alguma coisa, mas eu, eu vou fazê-lo. Qual foi o presente que mais gostaste de receber? Todos os que me deste. <risos> e o que gostavas de receber? <risos> Isso é alguma dica, não é? Já para o Natal. Estamos perto de Natal. O que eu gostava de receber? Sim. Um Tesla. Não, agora a sério. O que eu estava a receber? Não sei, eu gosto de coisas que tenham muito significado mas que às vezes nem têm valor. Ou seja... Tem valor sentimental? Mas não tem valor monetário. Uhum. Para mim acho que isso é mais importante. Ou seja, qualquer coisa que me deixa... Entusiasmado. Uma torradeira. <risos> acho que... Eu adoro torradeira. Tenho uma panca. Mas acho que <risos> é isso. Pelo que é que gostavas de ser lembrada? Pelas boas ações. Por, por mudar a vida das pessoas para melhor. E por, por ser um bom exemplo, por ter sido um bom pai, um bom irmão, um bom filho, um bom namorado, um marido. Por ter sido uma boa pessoa. Pelo menos é isso que eu tento ser uma boa pessoa. O que é que achas que toda a gente devia Tentar pelo menos uma vez na vida? Não sei, se calhar viajar. Acho que há pessoas que ficam sempre dentro do seu covinho e nunca, nunca saem da aldeia, da cidade, seja de onde for. Acho que temos que abrir os nossos horizontes e descobrir novas culturas, novos sítios. Conhecer um bocadinho do nosso país, do nosso planeta Acho que as pessoas deviam viajar O que é que achas que deveria haver lei? Uma lei que não existe e devia existir para ti? Acho que se tivesse que fazer leis havia muitas coisas que mudavam, não é? Um, mas acho que uma coisa que devia ser... Acho que devemos ser... Pronto, devia ser lei Fazemos, pelo menos, uma boa ação por dia. Nem que seja ajudar uma velhinha a atravessar a passadeira. Ou simplesmente o simples facto de sair de casa e dizer bom dia à primeira pessoa que passa na rua. Pode ser só um bom dia, mas não sei. Mudou logo completamente o dia dessa pessoa. Pelo menos para mim. Há pessoas que nem gostam. Sim, mas imagina, a partir do momento em que subir a lei, tu vais ser obrigado a ter essa ação. E não sei até que ponto é que ser Sim. obrigado. De, sei lá como é que eu ia interpretar. Deixa de ser genuíno, entendes? Tu fazes essa boa ação porque é genuína. Não. não, não porque uma vez que começas a fazer por obrigação Deve ser de ser genuíno Não, não, não, não tem o mesmo valor é? Mas há, por exemplo, há pessoas Que não seguem as leis Não é? E, e acho que é uma das leis que tipo não, não é ofensiva é para ninguém Porque é, é daquelas coisas Como por exemplo, sei lá Tu não deves bater nas pessoas. Isso é uma coisa que é tipo senso comum, mas também é lei. Não é? E, eu, e lá está, é daquelas coisas, fazes uma boa ação, tu sabes que no início é uma lei, mas vais fazendo que torna-se um hábito. E deixas de pensar que aquilo é uma lei. Passa a ser um, um hábito comum. É um bom hábito, no caso. Algo do género. O que é que sempre te faz sorrir? Essas perguntas. <risos> coisas. coisas básicas. Às vezes basta. basta um simples gesto, uma palavra, um olhar. Às vezes é o suficiente fazer-se rir Qual foi a lição mais difícil que a vida já ensinou? Que nós devemos sempre depender de nós próprios e nunca estar à espera dos outros para fazermos aquilo que queremos porque porque no final de contas nós nós somos os únicos de quem dependemos. Ou seja, eu só dependo de mim para ser feliz e para... para fazer seja o que for. Se tivessem paz para espera dos outros, eu nunca vou conseguir ser feliz e nunca vou conseguir fazer nada, porque... a minha vida vai sempre depender dos outros. E essa acho que foi uma das maiores lições. Aprendi que tenho de ser feliz para mim mesmo. Qual é o teu maior medo? Eu quando era puto tinha tinha um grande medo de, de morrer, tinha medo da morte de nada, tinha mesmo medo de morte. <risos> e, e e com o tempo foi crescendo e fui pronto fui percebendo o que é a vida e mais estava mais cedo vai acontecer. E esse medo mudou-se aos poucos. E agora, acho que o meu maior medo é de não viver. Que acho que é pior do que morrer. Porque se morrer, mas tiver uma vida vivida e ser feliz durante esta vida morro realizado. Enquanto se morrer infeliz e não sem ter, e sem ter aproveitado ao máximo só castigo de passagem fazer número. O que achas que as pessoas pensam quando vêm pela primeira vez? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, não é? Porque nem então, todos somos iguais. Mas se calhar é, é, o que Geralmente a maioria das pessoas pensa que sou tímido, que não sou uma pessoa muito aberta, ou seja, não, eu não dou muita confiança no iniciar às pessoas, sem, sem as conhecer bem, mas lá está. Não, geralmente é isso, mas há pessoas sempre que, ou que não vão com a minha cara, mas isso também é uma sim é uma minoria mas acontece Olá Malta estamos aqui na última parte do vídeo só para relembrar para subscreverem o canal deixarem like se gostarem e comentarem aí embaixo recomendações para vídeos novos no futuro portanto espero que tenham gostado que se tenham divertido que tenham gostado seriamente da entrevista porque deu trabalho a pensar na ideia, a minha namorada a fazer as perguntas e a um, editar, que demorou-me dois dias completos. Portanto, espero que gostem e até uma próxima.